É uma palavra de revelação que Deus nos mostrou nessa madrugada, né, o Senhor mostrava para mim dois céus, o céu normal, e atrás desse céu tinha um outro céu, que era um céu tipo sangue, e, e eu olhava aquele céu, parece que ninguém estava vendo, e eu via o povo de um lado do outro, e eu saía gritando naquele exato momento, falando, o um arrebatamento vai acontecer, o um arrebatamento vai acontecer, o um arrebatamento vai acontecer, um o arrebatamento, um arrebatamento vai acontecer. E eu saía correndo, né, para avisar o público que o arrebatamento estava próximo. Então, meu querido, vai ser um grande desespero, vai ser uma grande batalha, vai ser uma grande surpresa. Mas o arrebatamento, se prepare que isso é muito sério. Senhor, me mostrava nessa madrugada. Então que seria, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que A, do que B, do que C. Mas o Senhor nos mostra que é para nós falar com a igreja. Você que talvez não está crendo, você que ainda está aí meio brincando, achando que a coisa é brincadeira, que a coisa não vai acontecer, meu querido, vamos se preparar se santificar a cada dia, a cada momento, a cada instante, porque vai ser um grande desespero o arrebatamento da igreja. E o Senhor me mostrou nessa madrugada, que é justamente para que eu possa falar, se prepare, se prepare, que o arrebatamento está chegando. E vamos subir, vamos lutar para nós subir no arrebatamento da igreja. Porque a coisa vai ficar muito feia. Deus que vos abençoe, continue na paz e na graça, é em nome de Jesus. Gostaria de quem vos fala, pastor João Glória, vou deixar para você um versículo da palavra de Deus, para que você venha meditar, para que você venha entender como que é vontade, como que é importante nós fazer parte verdadeiramente da família de Jesus. Aconteceu que é, vieram então ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. Foi lhe dito, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos, são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Está registrado em Lucas, capítulo 8, versículo, versículo 19, e eu quero começar nesta palavra. Eu gostaria de falar com meus queridos irmãos que jesus ele estava em uma tarefa tremenda do pai a bíblia diz que ele estava diante de uma multidão pregando a palavra e que de repente chega ali tua mãe e teus irmãos e querem ver porém ele parece que ele deu uma palavra dura né olha meus irmãos são esses que ouvem a palavra de deus interessante meu amigo que quando nós estamos na presença de deus algumas pessoas querem tirar nós de ouvir a palavra de deus algumas pessoas não querem ouvir e muitas vezes não quer que você ouve também a palavra de Deus. Jesus deixou bem claro que a sua família, ele não estava falando ali, ele estava falando de uma família espiritual, família sanguínea, irmãos, mãe, só que ele estava falando além disso, ele estava falando da família espiritual, que a família espiritual é diferente, A família espiritual ela dedica em ouvir a palavra de Deus A família espiritual ela procura estar se ocupando se ocupando em conhecer mais a Deus Olha o mundo como é que está hoje Olha o mundo como é que se encontra As pessoas totalmente desesperada de um lado e do outro vem aí uma, uma pandemia que todo o país muitas, muitas nações estão passando por isso e o povo está desesperado, em pânico é para nós que serve a Deus ficar em pânico, não é para nós ficar em pânico, é para nós entregar tudo na mão de Deus, é para nós colocar tudo na mão de Deus, se prevenir, sim, as leias, as autoridades, os médicos, falaram para você se prevenir, então você está se prevenindo, mas entenda uma coisa, que quando você, Crê verdadeiramente entrega a tua vida para Deus, você não tem que temer nem um tipo de mal. Porque nenhum mal nos sobrevém se Deus não permitir. Só vem algum mal na minha e na tua vida, se Deus permitir. Se Deus quiser que venha algum mal, como aconteceu com Jó, Deus permitiu. Que o diabo viesse rodeá-lo e viesse tirar tudo o que ele tinha e até tocar na tua saúde. Mas não tocou na vida dele. Então Deus ele pode todas as coisas. Nós só temos que estarmos todos os dias lutando para se aproximar de Deus. Como é difícil, né? Como é difícil, né? Você todo dia tem uma intimidade com Deus, está orando a Deus, nesse mundo tão terrível, você vê. Jesus estava pregando, estava sua mãe do lado de fora, seus irmãos lá de fora. Seria? Eram para estarem lá dentro ouvindo a palavra de Deus. Mas quem estava ouvindo a palavra de Deus? Outras pessoas. Tinha outros que estavam ouvindo a palavra de Deus. E você? Tem ouvido a palavra de Deus? Se você não tem procurado ouvir a palavra de Deus, não perca seu tempo. Procure estar mais na presença de Deus. Procure guardar a palavra de Deus. Vê como que o Senhor Jesus falou, que a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Serei aqueles que ouvem a palavra de Deus. Se você quiser fazer parte da família do Senhor, Quiser fazer parte do povo de Deus, você tem que guardar a palavra de Deus na tua vida, no teu coração, e lutar todos os dias. Sabe lutar para se aproximar de Deus todos os dias? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, tenha compaixão de mim. Sabe o que é todo dia você estar pedindo para Deus te renovar? Porque todos os dias nós falhamos, pecamos, fazemos coisas que desagradam a Deus. Todos os dias nós temos que estarmos se renovando na presença de Deus. Quando nós fazer isso, lendo a palavra de Deus, orando, nós vamos ser uma pessoa totalmente diferente. E isso você tem que fazer com toda a sua família, onde você estiver, aonde você se reunir. Se reúna com a sua família para poder ouvir a palavra de Deus. E guarde a palavra de Deus, porque é ela que dá para nós a certeza e a vida eterna que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar e vamos fazer que nem Jesus vamos continuar falando é o que Jesus estava fazendo falando, pregando para uma grande multidão que você venha continuar pregando a palavra de Deus porque os filhos de Deus são conhecidos todos que é de Deus ouvem a palavra de Deus aquele que não é de Deus lamentavelmente ele não ouve a voz de Deus, que Deus possa te abençoar, tenha um bom dia, transmitiu essa palavra, pastor João Glória, na cidade de Hortolândia, nosso telefone é o 019 9160 5738 Permanece firme, se não aceitou a Jesus ainda, aceite a Jesus como seu único e suficiente, salvador da tua alma. Fique na paz e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.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 Dai lugar, dai lugar, irmão, dai lugar Que Jesus Cristo quer te abençoar Dai lugar, irmão, dai lugar Dai lugar, irmão, dai lugar Dai lugar, lugar, irmão, dai lugar, lugar, lugar Que Jesus Cristo quer te libertar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 Jesus Cristo quer te abençoar, dai lugar, irmão, dai lugar, dai lugar, irmão, dai lugar, dai lugar, irmão, dai lugar, Que Jesus Cristo quer te libertar